O Presidente angolano recebeu hoje os Reis de Espanha na sua primeira visita à África Ocidental. É com a mais elevada honra que recebo hoje Vossas Majestades em Luanda, em visita de Estado à República de Angola, cujo povo vos acolhe com grande entusiasmo e simpatia por tudo quanto a Espanha tem sabido ser, como parceiro pragmático e realista, nas relações de amizade, de solidariedade e de cooperação que os nossos dois países mantêm há pouco mais de quatro décadas. registamos com agrado a intensificação da cooperação no domínio empresarial nas últimas décadas, com o aumento da presença de empresas espanholas no mercado angolano. Por este facto, devemos encarar a possibilidade de traçarmos um novo quadro de prioridades estratégicas que nos permitam dinamizar as parcerias e obtermos consequentemente maiores benefícios da nossa relação bilateral que se reforçou um pouco mais com a assinatura em instantes de três importantes instrumentos jurídicos. Nos últimos anos, o governo espanhol, junto à sociedade civil, em distintos âmbitos e o sector privado, trabajado por conhecer melhor a realidade del continente em seu conjunto e, em particular, de África Subsahariana. Fruto de ello são os planos e programas que se han puesto en marcha para aumentar nuestra presencia e cooperação con los países africanos e establecer una asociación estratégica que permita abordar juntos los numerosos retos globales. En ese objetivo Necesitamos socios con capacidad y credibilidad y voluntad con los que partiendo de una confianza mutua España pueda estar más presente en la región en beneficio de todos. Es en este contexto donde Angola es para España un país prioritario. O monarca espanhol entregou ao mandatário angolano e sua esposa o colar e grande cruz da Ordem de Mérito Civil, respectivamente recebendo por seu turno o grande colar da Ordem de Agostinho Neto.